Assolentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Capricórnio Já focando em 2023, tá bom? Então vamos lá Hoje eu vou trazer somente o tarot de Wait, tá bom? Então vamos saber aqui tendências para o ano de 2023 para o signo de Capricórnio Capricórnio, nesse ano de 2022, foi um ano difícil, porque houveram muitos momentos de baixa vibração, um desgaste de energia muito grande, onde você duvidou da sua capacidade, duvidou da vida, se havia uma proteção mesmo, ou se você estava de fato só, como se tivesse passado por testes de desconfiança e de imaturidade, por muitas influências externas ou até cobranças partindo de você. Também houveram aprendizados, mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente. Você aprendeu a administrar melhor as finanças, ao mesmo tempo, proporcionando uma certa segurança com as pessoas que você gosta ou convive. Até para que tudo fluísse da melhor maneira. Alguns aqui até aprendeu meios de tirar as ideias do papel ou mantendo os planos já traçados de modo que houvesse uma melhora, um resultado crescente. Foi você aqui conseguindo administrar bem o seu tempo. Hum, aqui mostra você levando para 2023 como pendência para continuar lapidando a firmeza de se impor, de se manter distante de algumas coisas, separando sentimentos nos momentos de decisão. É ter ação porque você sente que é o melhor no momento e não como algo a se relevar porque você tem sentimentos. É como se você tivesse se posicionado mais, seja por cansaço, por não aguentar certas coisas e você vai querer manter isso em 2023, mais análise e menos emoção. Ainda falando de 2022, você aprendeu muito nesse ano, inclusive a agarrar as oportunidades de se sentir bem, de cuidar das suas emoções, de se socializar com quem te traz sentimentos bons de verdade. É Capricórnio vivendo o presente de forma aberta, amorosa... E você aprendeu a fluir, mesmo que fora de você estivesse cheio de pedras. Você aprendeu a contornar cada uma. Agora, falando de 2023, nesse próximo ano de 2023, você pode usar mais do seu poder interno, da sua sabedoria e maturidade até para se manter controlado, cuidando do seu império. E isso envolve estrutura, física, emocional, espiritual, de modo que essa postura seja algo de dentro para fora, para que você consiga seguir uma disciplina diante dos imprevistos que possam aparecer. E vamos agora para a tendência. A tendência para o ano de 2023 é transição, dar saltos à frente, de um lugar para o outro, e isso envolve mudanças, fazer escolhas, deixar coisas para trás, se movimentar em busca daquilo que você quer ou acha certo no momento, seguindo a sua intuição e dando o primeiro passo nas decisões. Você estará pensando mais em você e analisando melhor a situação como um todo, tá bom? Agradeço por estarem comigo nesse ano de 2022 rumo a 2023. Obrigada por essa troca de aprendizados, de confiarem no meu trabalho. Eu desejo muita paz, luz, e amor para vocês. E nos vemos em 2023. Até breve e muita gratidão.